Você sabia que o IF Sul de Minas é referência em energia solar fotovoltaica? Essa é a sua chance de sair na frente e aprender sobre energia limpa, automação, instalações elétricas e sistemas fotovoltaicos. O curso técnico em eletrotécnica do IF Sul de Minas é feito para você. Aprenda como fazer projetos de instalações elétricas para indústrias, prédios e residências. Domine os sistemas de automação e de acionamento elétrico industrial e saiba como operá-los. Quer saber mais sobre o curso técnico em eletrotécnica? Acesse portal.ifsudminas.edu.br